O último momento do nosso apartamento Uma banda mesmo que tá tocando Gente, ali no vizinho, ó, No prédio vizinho E aqui esse é o centro de caminho aqui, aqui é o um cinema do centro A gente ia nesse cinema tipo, quase todos os dias É literalmente na esquina Como vocês viram no outro vídeo, a gente está de mudança Se você ainda não viu, vou deixar aqui explicadinho tudo aquilo que a gente está acontecendo As novidades aí para atualizar vocês Então esse vídeo é para dar uma tour no nosso apartamento que fica no centro de Dublin A gente vai entregar a chave dele amanhã Então eu tô mostrando para vocês exatamente como que é um apartamento quando você aluga aqui na Irlanda, tá? Então bora que eu vou explicar os detalhes para vocês Então aqui é a entrada do apartamento essa partinha aqui geralmente, geralmente não, toda casa tem um sistema de aquecimento de água, né? Porque aqui é frio e aqui dentro fica o que a gente chama de boiler, é aquele, esse tanque aqui é enorme. E aí ele serve para esquentar a água. Você tem aqui um, um controle, você monitora a hora que ele aquece a água e aí você tem assim água quente, porque aqui quase não tem chuveiro elétrico, é muito raro ter chuveiro elétrico. Inclusive chuveiro elétrico igual no Brasil, aquele que a gente está acostumado. É, eu nunca vi aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o banheiro. É um apartamento de um quarto com um banheiro só. Então esse aqui. Ai, que saudade que eu vou ter. Esse aqui é o nosso banheiro. Tá, é um banheiro só. Então ele tem banheira, mas a gente toma banho em pé na banheira. O sistema de, de aquecimento do banheiro. Esse aqui é um dos mais simples que tem. Primeiro que esse apartamento ele é muito velho, vocês vão perceber, que, se vocês passarem por essa experiência que quando vocês vêm aqui para Irlanda, para Dublin principalmente, você mora mais no centro, as coisas são mais velhas e é mais antigas né, então meu prédio é um prédio antigo e por mais que o apartamento seja reformado vocês vão ver que tá tudo bonitinho, é um prédio muito, é um apartamento velho e esse aquecimento aqui é um dos mais antigos que tem, você puxa assim ó, e aí sai o ar é quente e aí quando você não quer mais você desliga isso responde a pergunta que muitos de vocês já me mandaram Como que faz pra tomar banho nesse frio como que fica pelado e então, tal? Você liga aqui um pouquinho, espera o banheiro ficar quentinho Aí você tira a roupa e toma banho quentinho também, tá bom? Outra coisa que é, me incomoda muito aqui nesse país é a pia Geralmente as pias do banheiro têm duas torneiras A da direita é sempre fria, a da esquerda é sempre quente só que a torneira quente, ela sai, gente, juro, a água sai fervendo, machuca, se você colocar a mão vai machucar. E a água gelada, ela falta sair em forma de gelo, de tão congelada que ela é. E aí é um marabarismo enorme pra você usar, porque você não quer nem água muito gelada, nem água muito quente. Não é fácil, tá? Eu, eu tenho um sonho de ter uma casa que tenha uma torneira, que seja uma torneira só pra eu regular e ficar morninho, mas bora lá. Saindo do banheiro agora, a gente vem para a cozinha. Ah, essa é a minha cozinha! Como vocês podem perceber, já tem máquina de lavar e já tem geladeira, forno e fogão. A cozinha ela vem exatamente desse jeito, né? A gente já tirou todas as nossas coisas, que a gente vai entregar a chave amanhã, mas aí, geralmente é nesse padrão. Uma coisa que me incomodou muito nesse apartamento, a gente morou aqui por 3 anos, eu sei que é uma pergunta que vocês me fizeram e eu não tinha respondido no outro vídeo, a gente ficou aqui 3 anos. São as geladeiras pequenas. Gente, essa geladeira aqui, eu tenho uma raiva desse negócio tão grande que eu não sei nem explicar pra vocês. Mas, o que acontece? Esse geladeirinha estilo frigobar normalmente é o que eles oferecem nas casas de aluguel quando é pequenininho, no caso aqui é um quarto. Então eles consideram que ah, vai morar muito pouca gente, então uma geladeira pequena tá bom. E é isso, gente. É super difícil achar é, apartamento pequeno assim com uma geladeira do tamanho normal, né? Como a gente usa no Brasil. E aí a gente passou os últimos três anos com essa belezura aqui, ó. O nosso freezer era só isso daqui. Isso aqui era o nosso congelador e isso aqui era a nossa geladeirinha. Que a gente foi muito feliz com ela, tá? O é, que mais? Isso aqui é normal, isso aqui tu tem no Brasil Agora eu tenho uma coisa que é um pouquinho diferente Isso daqui, ó, pelo menos a experiência que eu tenho de Brasil Eu nunca tinha visto isso daqui lá É um botão pra você ligar e desligar a energia da, do forno De, sei lá, alguma coisa que tiver conectada e Na nossa casa aqui no caso é só o forno Então se você tiver desligado aqui Você pode rodar isso aqui o quanto você quiser Que não vai acender o fogão isso aqui precisa estar ligado, então várias casas têm. eu acho que todas as casas têm isso e é maravilhoso. Agora a última coisa da cozinha que eu quero falar para vocês, né, se a gente ir pro próximo cômodo, é sobre a Carol. A Carol é essa garrafinha maravilhosa aqui, ó. A nossa é literalmente a mais barata que tem. A gente foi numa loja chamada Argos, que é uma loja de eletrodomésticos, essas coisas, e a gente comprou a Carol mais barata que tinha lá. Ela foi tipo 7 euros na época. E a gente comprou ela assim que a gente chegou na Irlanda Ou seja, na outra casa que a gente morou antes de vir pra cá Vai fazer quatro anos essa bichinha, ela é muito boa E ela serve pra ferver água Você coloca água dentro dela Tá vendo que ela tem aquele negócio aqui, aqui dentro? Isso daí, você liga aqui, né? Isso daí vai esquentar horrores e vai ferver a água, tipo, muito rápido É uma coisa que é, no Brasil eu acho que se chama chaleira elétrica, se eu não me engano mas eu nunca tinha usado. A minha família, meus amigos, eu nunca tinha ido na casa de alguém que tivesse uma quero E aqui todo mundo tem. Todo lugar que você vai é normal. E depois que a gente começou a usar, eu não vivo sem. Eu, tô, eu comecei a levar a Carol pro Brasil de presente pras pessoas. Porque é tão fácil você cozinhar com a água fervendo ali rápido. É uma paz. Beleza, a gente terminou aqui. Agora vamos para o quarto. Esse aqui é o nosso quarto. E aí, como eu disse pra vocês, geralmente quando você aluga uma casa aqui na Irlanda, ou um apartamento, ele já, 99% já vem mobiliado. Então foi exatamente assim que a gente pegou o apartamento. Ele veio com esse guarda-roupa, que é pequenininho, é outra coisa que... Nossa, não tem guarda-roupa nas casas daqui, meu Deus. E aí veio com esses dois criados mudos, veio com essa, esse abajurzinho, ó. E veio com é, a cama... Na época veio alguns travesseiros que a gente não quis reutilizar, a gente jogou fora e por isso a gente está deixando outros novos aqui para devolver para a imobiliária, tá? Essa cômoda, essa gaveteira também faz parte da casa, quando a gente veio já estava. A única coisa que não estava na casa quando a gente veio foi a, no quarto foi aquele armário ali que a gente usava de sapateira quando a gente morava aqui e aí a gente vai deixar para a próxima pessoa, ou se a imobiliária não quiser, eles jogam fora. Aí aqui é o aquecedor do quarto e o espelhinho. Também já veio tudo, a gente só colocou as nossas coisinhas. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a vista que a gente tem do quarto. A gente mora no centro da cidade. Então não tem vista, é só prédio, prédio, prédio, prédio. E aí a gente colocou uma cortina aqui. Daquelas é, branquinhas, transparente, mas que aí do lado de fora não consegue ver aqui dentro. Eu tirei hoje porque a gente alugou sem, né? Tem que devolver sem. Mas ó, esse aqui é o prédio da frente, a escadaria. Isso aqui que vocês estão vendo é uma varandinha que faz parte do apartamento. A hora que eu der a volta na sala, eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Terminamos aqui a parte do quarto. Ah, eu quero fazer um comentário pra vocês. Prestem atenção nessa luz aqui. Vocês estão vendo essa coisa horrorosa aqui? Ah, e eu vou explicar pra vocês sobre essa luz na sala, que é o último cômodo, e a gente encerra a nossa tour. E eu quero que vocês observem que todos os cômodos têm esse aparelhinho aqui, ó. Isso aqui é lei na Irlanda, é proibido você alugar ou morar em casa que não tenha esse sistema de alarme de incêndio aqui. Porque qualquer fumaça que você faça, na cozinha, ou sei lá Você vai fumar um cigarro dentro de casa Vai disparar isso daqui, por quê? Porque as casas aqui na Irlanda é tudo feito de madeira Então tem muita coisa inflamável acontecendo Na estrutura da casa Então é comum ter incêndio Então isso aqui é lei, tem que ter Porque aí disparou, fez o barulho e já resolveu Então a gente terminou o quarto Vamos agora pra sala e o último Essa daqui é a nossa sala ah, É onde a gente passava tipo 90% do tempo os móveis que vieram foram essa estante aqui, que já estava no apartamento quando a gente chegou. Essa mesinha de centro. E essa poltrona também estava na nossa sala quando a gente chegou. O sofá era outro sofá. Era um sofá horrível, de dois lugares, muito desconfortável. E aí... É, era um sofá muito bonito, mas ele era desconfortável. A gente queria deitar na sala, entendeu? Aí a gente comprou esse sofá aqui na época... E a gente vai deixar, óbvio, pra imobiliária, pra, pra próxima pessoa que for alugar. E ele vira cama, nossa, era maravilhoso. Então, esse é o nosso sofazinho, ó a vista que eu falei pra vocês. A vista da, da, do apartamento é esse, é outro prédio, é essa escadaria. Tem até uma banda tocando lá no prédio, ó, acho que estão fazendo alguma reunião. E aí, eu vou mostrar pra eles a varandinha, porque aí a gente já termina a sala e, e encerra. Olha só, essa aqui é a varanda que eu falei pra vocês, ó. Nossa, tá frio demais. Aí aqui, ó, Essa aqui é a varandinha que a gente tinha. É uma banda mesmo que tá tocando, gente, ali no vizinho, ó, no prédio vizinho. E aqui assim, é o centro de caminho, ó. Aqui é o um cinema, do centro. A gente ia nesse cinema tipo, quase todos os dias, é literalmente na esquina. E aqui ó, tem um pub que se chama. Lá na outra esquina, tem um pub que se chama The Church, que era uma igreja. E agora é um pub. É muito legal. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês, se vocês quiserem assistir. Ai, vou entrar porque eu tô congelando. Ui. Nossa, muito pouca roupa. É, agora vamos terminar. Aqui ainda na sala fica a mesa. Também veio outra mesa no apartamento quando a gente alugou, só que era uma mesa que ocupava muito espaço. A gente resolveu comprar essa, que ela fica na maior parte do tempo dessa forma, né? Mas essa parte que vocês estão vendo aqui, essa daqui imita. Então tem como eu levantar isso daqui e ela ficar o dobro do tamanho, colocar muito mais cadeiras. Ela tem essas gavetas aqui também, ó. Na época que a gente comprou essa mesa, eu postei no Instagram e muitos de vocês me pediram da onde que eu comprei. Foi da Ikea. É uma mesa muito boa, modelinho da Ikea. É facinho de vocês encontrar lá no site deles. E esse daqui é o cenário do Maria que viajar. Era, né? Porque a partir de agora não vai ser mais. Esse é o último momento do nosso apartamento. Amanhã a gente vai entregar a chave, e aí a gente provavelmente nunca mais vai entrar aqui, né? Então... Essa é a hora de dar tchau. Ai, meu coração tá tão assim. É claro que eu vou montar um cenário muito lindo pra vocês poderem assistir os vídeos pros próximos vídeos, na nova casa, mas tem muita história, sabe, esse cenário. Meu coração fica... Ah. Quer fazer a abertura do vídeo a última vez nesse cenário? Ai, eu quero. Eu sou Maria e você está no Maria quer viajar! No vídeo de hoje nós vamos fazer um tour blá, blá, blá, blá, blá, blá. <risos> que é mais ou menos assim que eu começo todos os vídeos né eu sento aqui, aí eu coloco o meu equipamento de iluminação aqui pra trazer mais um pouco de luz branca e eu coloco a câmera aqui que é onde vocês ficam e aí eu fico aqui tá, tá, tá, tá, tá galerando e falando os vídeos então, para quem achou que essa parede era enorme... Porque direto eu recebia comentários... Nossa, seu cenário é incrível e tal! É só esse cantinho aqui da nossa sala... Que é onde a mágica toda acontecia! E aí a gente colou... colou. Quem, quem fez esse cenário, quem desenhou esse cenário... Foi uma amiga minha, a Vivi, hoje ela mora em Londres... Que ela é arquiteta! Então ela montou esse cenário do zero... Eu expliquei para ela como que eu queria a proposta... E ela fez tudo! Ela colou o um papel de parede... Ela me ajudou a pregar, ela fez tudo. E é. é a parte que eu mais amo dessa casa, né? Não tem jeito. Agora chega de nostalgia, porque eu vou arrancar esses quadrinhos aqui agora, porque eu vou levar eles embora, não vou deixar aqui para a próxima pessoa. E eu quero falar uma última coisa para vocês, ainda sobre as diferenças de casa, Brasil e Irlanda, que são essas luzes aqui. Tem até um cabelinho aqui, ó. São essas luzes aqui que eu falei para vocês lá no quarto. Gente, olha a parede. Vocês estão vendo que está fazendo uma, man, uma, uma luz aqui, uma sombra, uma mancha? Que essa parte da, da, da parede não tem luz. Nunca! Porque a luz sempre fica assim. É uma, eu acho que é uma cultura irlandesa, eu não sei, mas toda casa que a gente foi alugar ou que amigos nossos alugaram, que a gente chegou na casa assim antes da, do, do, do, do brasileiro se instalar tem essas luzes, eles têm, mania, eles têm mania de colocar essas cabeças de abajur na, na, na lâmpada e aí a luz fica assim, tudo coisada. Isso aqui só tá assim hoje, porque o Sheldon colocou de volta. No, na semana que a gente mudou, a gente arrancou tudo, colocou luz branca, ficou aquela casa iluminada, alegre. E aí agora que a gente tá mudando, a gente devolveu as lâmpadas amarelas e colocou as cabecinhas de abajur. Me deixa nos comentários, vocês acham que bonito? Vocês gostariam que a casa de vocês, todas as lâmpadas, tivesse essa cabeça de abajur? Não sei. Gosto é gosto. Eu me incomodo muito. Foi a primeira coisa que eu arranquei. Inclusive lá na Casa Nova também tem. E eu acho que a gente vai tirar de alguns lugares. Depois eu mostro pra você. E é isso, gente. horas é hora de dar tchau. Muito obrigada por vocês que acompanharam que eu Viajar até aqui. Tudo isso que eu vivi aqui nesse apartamento. Esses três anos de conteúdo. E... Até o próximo vídeo na Casa Nova. Tchau!